Tarde. Galera, fila Meu nome é Renato, sou pesquisador de ideologia rijota, fiz um doutorado em São na Inglaterra. Há sete anos atrás, quando eu retornei, junto com alguns pesquisadores, colegas que estão aqui hoje, nós fundamos um instituto chamado Instituto Reabilidade. Ele funciona aqui no NCE, funciona no CCS, funciona na reitoria, ele está espalhado. Gostei muito da ideia de nós somos primos, irmãos, com habilidades, com vários idades, com vários problemas. Queria fazer uma pergunta aqui, sobre o meu irmão, o diretor. Queria saber aonde é o banheiro mais próximo. É acessível? Não. não. Nem para mim. Nem para você, né? <risos> para ninguém. Não é acessível, talvez não seja limpo. Essa pergunta é corriqueira. E misturando tecnologia, empatia e acessibilidade há tipo de atitudinal. Então a acessibilidade um pouco diferente dessa rampa é você se importar com o outro a ponto de dar a melhor informação para ele, para gerar autonomia, para gerar independência. Nós criamos um aplicativo chamado Mapas de Acessibilidade Inteligente, rápido onde o aplicativo pega a informação de qualquer um de vocês e mescla essa informação com a melhor rota para quem carrega um carrinho de bebê, para quem é obeso, para quem tem uma perna, tem duas, ou está na cadeira de roda A ideia é tornar essa universidade um ambiente mais diverso, com mais gente, com mais gente diferente Quanto mais gente diferente, talvez tenha resposta para essa tal universidade que nós eu, eu não sei, eu não tenho filho, mas terei em breve Mas eu tenho certeza que meu filho precisa viver em um ambiente diverso com mais gente e com mais acessibilidade. O então, Leitor vai continuar. Meu nome é Leitor, sou cadeirante desde 2001, após um acidente com uma moto, no caso eu estava na moto, vocês podem notar. É, eu estou colaborando aqui com o React quase que desde o início, e sou estudante da UER, do CPS, é, e este Telecom. E, na área de telecomunicações e sempre ajudei pelas causas ou da UERJ ou da CEPET ou enquanto fica a lista de telecom. Hoje, enquanto vice-presidente, eu pego por acessibilidade no transporte, um acessibilidade na cidade e tive a sorte de ser convidado para trabalhar pela acessibilidade aqui na UFRJ, que não é só acessibilidade na no UFRJ. Nosso programa visa acessibilidade como um povo. E mais do que acessibilidade, nosso programa foi pensado no deficiente, mas como o Renatinho falou, a, a grande jogada do nosso programa é levar uma pessoa do ponto A ao ponto B. Não importa que seja deficiente ou não deficiente, homem ou mulher. É, você quer sair daqui e ir na Xerox mais próxima ou no banheiro mais próximo, ele vai indicar a rota para você. Quer é você seja obeso, cadeirante, é, cego as ruas com ser diferentes para um cego a escada não é obstáculo para um obeso, para um cadeirante a escada pode ser obstáculo já? Yeah? Obrigado, então Olá, eu sou Janto, João, sou professor da casa sou pesquisador de neurociência ali no Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade então é CCS. Ah. A universidade que eu quero para meus filhos e para meus alunos também, é uma universidade assim mais universável, mais diferente, mais diferente o meu mundo real. É cheio de então, a gente tem que conviver com essas ideias e a gente pretende estudar, entender, quem sabe transformar aquele mundo real. Eu como professor, eu aprendo muito mais sobre o que é ensinar quando eu dou uma aula e tenho um aluno de Então, como pesquisador, é muito mais motivante eu trabalhar com uma pergunta que caiu assim agora por acaso do projeto, verificar o problema aquele modelo, o projeto que eu mesmo escrevi. No é que era de filosofia, ele seja totalmente bem rápido, ele está diferente. Se alguém complicado, porque a cidade dominada eu já tenho 50 anos, eu tenho três filhos. O pequeno, o Pedro, ele tem 7 anos. A Luesa, cadê a pessoa? T16, ela vai fazer o um eneano também. Então, para mim a universidade do Futebol não é daqui 15 anos, não é daqui 10 anos, nem 5. É amanhã, ou seja, é agora. Então a proposta de junto, agora a gente faz esse mapa de acessibilidade. Então entro no uma olhada, uma olhada no projeto, é tudo site reabilitados.org, olha uma olhada, não olhar no projeto, tudo explicativo, baixa o aplicativo, pega o celular e não avião. Eu não estou morrendo na água não, no banheiro, na nossa aqui, mas também os lugares de ver aquele jardim que é sensível. se tem uma agulha cadeirante, ela pode chegar lá para namorar, naquela churrasqueira que não pode chegar lá comentou, com o mentor, para comemorar, com até, ou Site é colaborativo. Tá? Quem quiser entra, verifica como se inscrever e vem, vem pra junto, tá? Vem ensinar um pouco pra gente. quem sabe aprender um